Ai, o Viego tá aqui. Ah, Família! Meu lindo. <risos> ah, Ai, véi, para, mano. mano. No limite. No... no limite, vou tomar ult da Diana com ult do, malf... do... do Yas. Ou eu entro e tomo um bagulho do Shogar. Ou seja, não tem como entrar no pitch, velho Acho que só guiva né? Quer tentar roubar as Azuti? Uta, Renatinho. uta, uta, uta, UTU, UTU, utu, utu meu, tu, tu, tu, meu, tu, tu, tu Tem, tu. tem, tem, tem 2K Ela esmai ela esmai Aê, caralho Escuta, Ai, cara, velho Vambora, velho Vambora, Marquinhos, vambora velho, que beleza Vai estourar de mim, não doidão Caralho, Renatinho! Mordendo, eu tô mordendo Afundaram todo mundo, Cria. Afundei, filho Eu flashei logo no Twitch pra ele não... Sabe a cara de ser esse tweet bateu nas cartas Ah, peças, mano. Eu, eu, eu. Deixa eu a Enelia ali, dei de cara com ela, velho. Dei mó dano nela, hein, mano, ainda. Ah. Da hora, da hora. Ganha, mano. Ah, esse Nossa, pode entrar... lá, mano de uh... cara. No! Ma... Isso foi um barril! Mano, o cara tirou 90% da Jinks, são Kenzie, manda salve do medo de Curitiba. Consiste em ficar com o rosto bem perto da câmera e sussurrar. Eu tenho medo. Eu tenho medo de Curitiba? Que eu dou o Prime Sub na hora? Que isso aí, paizão? Aconteceu alguma coisa aí, ô, Gragas, empresário? O que aconteceu em Curitiba aí, pai? Ocasião! Essa é ruim, mano. eu escapou da porra. Marquinhos, Oi. Um salve do Bob Marley, PSV Consiste em você fingir que fumou uma de vencida a f e família Hashtag pro não compactuamos, beleza? Só pra fazer uma graça do menino aí Paja, brigadão pelos 5 meses aí também Meu maconhinho Eu tenho que superar Quemzinho, manda um salve onde você fica mim. olhando pra câmera por alguns segundos O olhar estralado de emoção e sentimento A boca levemente aberta e a carinha de choro Como se estivesse vendo ela ir embora com outro Bom dia, apreciado. Bom dia, Aleu, Bom dia Chat. Tomei a terceira dose aqui. Nossa, Moro pessoal. mano. Pode ir, pode ir, pode ir. O, o Tano tá, ele, tá ele, sem flash, ele. viu? Tá sem flash? Tá, mas vai é na água aí mesmo, que ah. ela também tá. Ah, os dois estão tá sem flash. Ah. Nossa, ainda eu bem eu salvo... que eu entrei no mato, mano. Eu entrei no mato e me Nossa, salvou, assim, sabia? Pior que foi isso. Eu, eu tinha contado que tinha morrido já Ah, eu tô indo pra casa, viu, velho O Anis falou, Marquinhos, namoraria comigo por um milhão? Anis, tô precisando de um milhão, mano, confesso pra você, a situação tá bem pegada Mas... eu não vou vender meu amor, né? Porque dinheiro é riqueza, o meu amor, ele é fortuna, beleza? Mas obrigado pelo resub aí também, viu? Oi, Marquinhos, uma vez eu entrei na conta do meu namorado aqui E mandei uma mensagem no chat pra você falar pra ele liberar o carabujo pra mim você falou. E semana passada ele terminou comigo? Hum. Mas acontece, né, Lua? Já tem uma semana isso, né, Lua? Aproveitar pra falar aí que você tá solteira, beleza? Pra galera aí, né? Arroba Lua aí tá solteira, viu, galera? Cadê o Galinho, né? Como é que é o esquema? Eu libero pra você, Lua. Olha lá, tá vendo, Lu? O cristal libera, ó. Olha lá, o Napoleão também já chegou como envolvente. Mas... Olha. Caralho, mano. Mas é que um ter pegado bem na pontinha da... Ele te optando. Bem na pontinha da torre, mano. Mano, é normal esse dano aí, galera. Será que é porque pegou na ir. mar? Dá Fiora ali, mano. Você viu o dano que ela deu num cara ali, velho? Não. Esse cara tem que Ah, Renati, que bomba é ah, essa aí, Renati. Caltei, mano. Faltei, velho. Faltei demais. Faltou, faltou. Pelo menos você reconheceu era... que, que você faltou, mano. Não, faltei demais, Falta uma minha verdade, verdade, verdade. grandão, mano. Não MP, MP total, mano. Na moral, galera, tô 8 anos jogando de zigs, mano. Falta aí, falta aí demais, que é verdade, pô, tá maluco. Relaxa, acontece com os melhores, mano. É normal faltar. Ah, é normal. Mano. Caralho, que bomba feia da porra. Só bomba sai. Feia do caralho, Renatinho. Por aqui, bomba feia do cacete, Renatinho. Foi feio. Tá prometido eu cantar aqui sem... sem... De leve, Ai. bem? Sua ah, presença é. nunca incomoda, Martin. Pode ah. ser, ficar à vontade. Então. Real. Uou, uou. Ai. Eu viajei no seu olhar. Teu sorriso, teus segredos. Tá bom, dá pra dar uma sadada aqui. Aqui, meu salão. Você é perde muita wave, eu acho. Aham. Uhum. Ah, o cara uhum. só sai ali. Ele é bobrão. Vou dar minha bot, eu vou contigo, não é? Ou nós pode, Só que você tem que acertar, viado. Deixa eu usar o taunt primeiro, claro. Botafé. Tipo, tá é é que aquela hora você errou, não errou não, tava tá a Ah, tá pô Meus combinhos. ó Foi Renati, foi, foi, foi, foi, foi Ah, verdade, tá Aí, tá vendo? Tá, tá, tá. Caralho, deixamos o cara preso, enterrado, hein, mano assim, é... ah, Mas ia, ia perder, mas ia perder Não, ia, não ia, não ia, eu acho que ia perder a catapa Meu Deus, tá muito um solto tá aqui, mano, liberando Por hora aí, deu um auto-ataque só nossa. Aperta o botão, fi! Aperta o botão! Nossa, acho que é NT, hein, mano. Nossa, é. Aperta o botão! Filho. Aperta o botão, desmaei. Que, que é isso, galera? Desmaí, velho. Mano, que que é isso, família? Na moral, velho. Ah, mano, para que com o mano ainda consegue salvar o. Para não, viu? Aí, tem que que vai cara no rapaz aqui? É agora que... Qual é, mano? Beleza, cara? Ai... Mano... Valeu, tirou. Vai... Tira o barril Ei, que mano. eu vou, tira o barril que eu vou, tira o barril que eu vou. Tira Toma. Fui! Mas eu vou morrer! Ah! Eu acho que ele mata a Irelia. 50 50. Pode parar, filho? Ai! Meu Deus! Nossa. Eu cheguei a perder, velho. <risos> Uhum. Ai, tadinha, mano. Caralho, foi mal gritar, família. Eu já tô gritando pra porra, mas isso aqui o real assustei, velho. Achei que ele ia roubar, mano. Caralho, foi quase, mano. Se ele chega pra dar um Qzinho, mano. Cara, o time inteiro tá morto, aí é eu e o Renatinho encontra o mundo. Consegue dar visão, Renatinho? Tem visão. É. Ó, oh, voltar, tá, Marquinho. O Tito rouba. Roubou! Marquinhos! É. O que Jogo saiu vivo, parou! Bora! Pra casa! Ui? Mentira. Tá bom, tá bom, vou pra casa aqui. Caralho, velho. O que é p... você tá falando? É que cortou o teu fone. Olha <risos> o Getúlio Gragas pediu o um salve do Gragas, mano. Vocês querem que eu mando aqui com vocês ouvirem, eu, eu, eu faço bem, bem esse. Eu eu faço bem. Fazer. Vem cá, Getúlio. Yeah, yeah. Se é você <risos> que vai pagar, eu tô dentro. Dá <risos> salve, <aí>. Getúlio <risos> Gragas. Obrigadão pelos dois meses ali. Ui, aí é o melhor, mano. <risos> o pior que é literalmente isso: você para pra live, né? É. pior que essa de. Tá vendo a minha live? O meu já vizinho rolou? já falou pra mim, meu brother. O tá vizinho? Ligado? Por <risos> que ele falou isso? Ah, essa é o é Essas coisas. Não, ele é a desde infância. Nós estudávamos juntos, saca? Desde infância. Deixa eu clicar, pera aí. Caralho, Nati, fala que você vai comprar um item aí, mano. Ui, tá aí, eu ligo a